E aí, galera, vou mostrar aqui como é Petra, essa cidade esculpida nas rochas que fica na Jordânia. E para chegar lá tu tem que ir na cidade de Wadi Musa. Petra não é o nome da cidade onde a pessoa fica. É, Wadi é a cidade e Petra é tipo um parque assim, é esse local que antigamente era uma cidade, né? mas fica dentro de Wadi e o Adbuso fica perto de, da capital Amã, eu acho que uma hora e meia, duas E, e aí vocês podem ver essas paisagens pitorescas com camelos Diferentes tipos de rochas, é, construções esculpidas né? Então é tudo muito diferente, muito bonito, vocês tem artesanatos à venda ali é, tem muitos, muitas opções de caminhada, ou então tu pode ir de burrinho, ou então de camelo. É, mas eu fui a pé mesmo, é, do início ao fim é tipo umas duas horinhas e tal. Mas tu vai curtindo ali a paisagem. Eu, eu aconselho vocês comprarem tipo um turbante que nem eu comprei. E isso protege do sol e é bem legal e tu já fica batendo umas fotos já meio disfarçado de turista adaptado da, dos locais. Então é muito lindo, assim, é cheio de locais esculpidos. Esse é o teatro, o grande teatro. Ó. Então pode ver ele arquibancado. Olha só as rochas multicoloridas, elas tem várias cores. Assim. E quando esculpe, ó esses salões, elas ficam tudo à mostra ali, ó, as diferentes camadas multicoloridas, é muito lindo, olha só esse teto aí, ó, todo colorido de diferentes é, tonalidades, cores, formas, então vale realmente a pena conhecer o Beta, né? só que a entrada é a mais facada que eu já vendo no coração, que é quase 300 reais porque a moeda deles vale quase um dólar e meio então eu não me lembro exatamente se foi 60 ou 80 para entrar mas assim ó, uma dica importante quando tu vai, entra na Jordânia tu pode comprar pela internet o Jordan Pass que te dá direito a entrar em todos os museus a, a Petra também e ele tem um custo e e acaba saindo mais barato então comprar esse Jordan Pest do que ir pagando as coisas e agora eu lembrei eu paguei 80 jordanianos para entrar em pé eu não comprei esse Jordan Pass, porque eu procurei pela internet e não achei então eu acabei entrando é, na fronteira e te dá um cartãozinho então. e é o seguinte quando tu entra em Petra, tu tem que carimbar esse cartãozinho. Porque se tu não carimba, tu, se tu dissesse que tu foi a Jordânia e não conheceu Petra, tu vai pagar cerca de 80 jordanianos na hora de sair. E, e se tu carimbou e ficou mais de 3 dias, tu só vai pagar 10 jordanianos. Então é uma diferença muito grande. Então eles fazem isso justamente para te ir e obrigatoriamente conhecer Petra. Mas claro que todo mundo vai lá para conhecer Petra. Mas os desavisados podem é, pagar caro. Então como é que é? Na hora que tu entra no país, tá, eles vão te dar esse papel. Tá, e tu guarda. E, e tu tem que ficar 3 é, dias ou mais. Porque tu paga 60, então para entrar no em Petra e 10 para sair do país se tu vai e fica um dia só e não conhece Petra tu paga 80 para sair então se tu vai e fica dois dias e não conhece Petra tu paga 40 essa é a minha amiga da Ucrânia Valentina uh então se tu vai e fica 3 dias ou mais tu paga 10 e se tu conheceu Petra então tu não paga mais nada, só paga a entrada de Petra então o que acontece? eu gastei 60 para entrar no parque e 10 para sair do país, foram 70 se tu compra o Jordan Pass eu, a galera que tava lá, eles disseram que pagaram, acho que 60 se eu não me engano Só que tu tem direito a entrar em outros museus e tal E eu não conhecia, não sei se vale muito a pena também Mas, é, sim, vale a pena comprar o da peça Mas se tu não comprou, não se preocupe Mas não se esqueça de carimbar esse papelzinho é, é, na entrada da de Petra, tá? Senão tu vai pagar caro pra, na hora de deixar o país, que é como se tivesse ido para Jordânia e não tiver conhecido Petra e o rei lá ele é bem ele, ele adora Petra e tá? tal é o orgulho dele. Então todo mundo tem que ir, claro que todo mundo vai a Jordânia para conhecer Petra. Então só a minha dica é carimbar esse papelzinho, tá? Aí a gente tá vendo vários cenários, olha só. Tem burrinhos, tem montanhas, tem deserto, tem estradas, tem vegetação. E todo esse caminho aí é cerca de uns 3 km ou mais do início ao fim. E tem algumas ramificações, mas na verdade é mais o caminho principal que a galera faz. Tá? E tem várias dessas igrejas aí, ó. Essa aí é lá no final, não é aquela mais comum. Esse aí fica lá no, no final da, é, da estrada, tá? E, e tem vários desse tipo, assim, em, em, ao longo do caminho. E na verdade a gente só conhece uma, aquela mais famosa, assim, que é a, a clássica, assim, de Petra, né? Mas esse aí fica no, no fim ali, que chama acho que é o Templo, não sei. Ah, tô com papel aqui, pera, deixa eu ver aqui. É o, se chama deixa eu ver... ah o um monastério na entrada ali do do parque tem um guia tá? aí você pode pegar ali, tem todos os pontos tá? então tem ali o um monastério, igreja 20. Uh, tem várias trilhas dentro ali que se ramificam aí, aí no final, lá em cima assim tem um bar e tem essa visão maravilhosa ali de essa aqui não é a principal é, esculto é, igreja que eu posso dizer de, de pedra né? A principal ela fica logo na entrada ali, depois dos, dos desfiladeiros, dos penhascos, lá. É, mas ela é muito parecida com essa, assim, é quase a mesma então, só que elas não são acessíveis internamente, elas são bloqueadas. Tá? Então, aí a vista lá de cima, no fim da estrada, ó, tem uns penhascos gigantes. E esse barzinho aqui, tá? E é muito legal. Olha só, tem a galera chega ali, cansadinha, toma uma água. É meio caro essas águas ali. Tudo na Jordânia é meio caro, né? Porque é um, e, um dólar e meio. Então, é bom tu ir, conhecer Petra, ficar três dias pra não pagar mais e ir embora. <risos> Não fica muito porque, senão, a tua conta vai indo pro saco. Olha só: e o legal da Jordânia são as montanhas este cercado de montanhas, assim, umas montanhas altas, desertos. É uma, uma paisagem.